Como pouquíssimos de vocês já sabem, eu tenho um Twitter. E pouquíssimos porque é só comparar meus seguidores com meus inscritos aqui. Mas tudo bem. E se vocês não sabem sobre meu Twitter, não vão saber do Twitter do Toches Deformados. Meu Deus, quantas palavras Twitter eu já falei nesse vídeo? Bom, eu tava vendo umas páginas no Facebook pra zoar, e acabei me deparando com essa página aqui. Mônicas Deformadas em Muros de escolhinhas E... Hum... Ai, ai, minha amiguinha lá, men. Cara, e se a gente fizesse uma competição pra ver quem faz o toche mais deformado do mundo. Ah, então bora de Lazy. Mas tu sabe que eu vou ganhar, né? Não, eu vou ganhar. Se eu tenho talento pra desenhar, é só eu chamar a Shulazi que é minha versão contrária. Dane-se, tu vai ganhar ou não, menina? Vamos logo deformar esse tosh Tá bom, então bora lá. Meu Deus, o meu toche tá parecendo um Doritos. Hahaha. <risos> Agora deixa eu ver o que o povo vai achar. Meu Deus, o Dalami ficou muito bonitinho. Tá bom, cara. Agora me diz qual Toshi tá mais deformado? Tipo, o mais feio ganha. Esse cabeça de Doritos aí, quem fez? O Cabeça de Doritos fui eu. Cabeça de Doritos ganhou. Mas nem ferrando, eu ganhei, cara. E se eu fizesse uma parte no Twitter só pra deformar Toshi? Tá, curtidas. Toshi retweetou seu tweet. <música> No começo, era tudo só uma brincadeira. Eu tava na calça do servidor do Oda, compartilhando na tela enquanto deformavam uns toches com o pessoal. Era cada coisa estranha: toche drip, toche caneta Bic, toche versão Z, muita coisa bizarra mesmo. E eu tava fazendo tudo e postando no Twitter. Não esperava nada. Tava fazendo aquilo só por diversão mesmo. Mas no mesmo dia, eu fui pegar um saco de batatas pra comer enquanto deformava os toches. Quando eu voltei, tinha umas três notificações. E lá, tava. Toche retweetou seu tweet. Doshi gostou de 5 dos seus tweets. E depois uma pancadona de gente incluindo ele que começaram a me seguir. E naquela hora eu nem gritei, porque eu já tô acostumada a ser notada pelos youtubers. Só comecei a me matar de rir dizendo. Ele viu, <risos> ele viu o Dali. Quando meu amigo Pac disse que ele tava transmitindo a tela no servidor dele e que por um acaso eu tô banida lá. Infelizmente, se não eu teria abrotado o Anacal pra ver as minhas próprias artes no um compartilhamento de tela de outra pessoa. Depois que o Toshi viu, eu fiquei com uma enorme vontade de mandar uma mensagem pra ele. Dizendo que eu era dona dessa bagunça toda. E eu fiz, só que... O Toshi não é minhas DMs. Depois de um dia simplesmente parou de me responder. <risos> então no fim, eu apaguei a mensagem, só acho, pra deixar a DM limpinha. E o povo da Cal acabou se surpreendendo e eu entendi eles. Porque diferente de mim, eu que já tive contato com vários youtubers grandes, pra eles isso era uma surpresa. Porque devem ter ficado felizes pelo fato do tosh ter gostado do tosh deformado que isso sugeriram e tal. E depois disso, eu tava desenhando toches todo dia. E no segundo dia deformando toches, eu já atingi uma meta. Que era a meta de 200 toches deformados na página do Twitter. E vocês não têm noção. Isso parecia algo bobo pra alguns. Mas as pessoas do servidor do outro ficaram me parabenizando pra caramba. E assim eu acabei levando a sério. Só que com o tempo eu fui cansando de deformar toches todo dia. E arrumei a quinta-feira pra deformar alguns e postar lá. Tava dando tudo bem certinho no começo. Só que um obstáculo me impediu de deformar toches na quinta-feira dessa semana. Então, nessa semana mesmo, eu troquei o Windows 10, porque eu usava o Windows 7, como parte de vocês já sabem. Mas ele ainda era meio instável. No nível, eu já não conseguia abrir certos programas como o Paint. E para deformar um toche do jeito certo, eu tenho que usar o Paint, justamente porque ele não é muito bom para desenhar. Porque, pensa, qual o sentido de eu deformar um toche e um Paint todo boladão, com um trilhão de plugins, efeitos, aleações de pincel e tudo aí? Nenhum, né? E, pois é, por causa desse mero detalhe, eu vou ter que esperar um pouquinho para poder deformar toches. Mas eu julgo que vou postar lá quando eu puder. E vai ter Tosh deformado bônus, porque eu prometi era eu deformar toches hoje, na sexta-feira que eu tô gravando esse vídeo. Mas enfim, a mensagem que eu queria passar já foi passada sobre meu Twitter da Toches Deformados. E isso parece ser um vídeo aleatório pra alguns de vocês. Mas eu fiz porque queria realmente falar sobre isso pra aqueles que não entenderam a piada. E por isso, Toshi, se tu estiver assistindo esse vídeo, comenta algo aí se puder. Eu fiz esse vídeo com todo o carinho, porque tô sem o que gravar e essa é a única coisa que eu tenho em mente. E meus bens, tchau.